Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos! Ora hoje temos novamente aqui um, um joguito, acho que estamos já mesmo na parte final, aqui de Fidgmont, um, estamos aqui no último pesadelo. É isto, é uma planta, estamos aqui já na última parte. Ah, começamos a ver aqui sinais, podem, hoje, podem ser indicativos lá por causa do despiste que tivemos no primeiro episódio. Pessoal, continuem a dar aí os vossos likes, a subscrever ao canal e. É Esta merda. Subscrever ao canal e a partilhar aqui os vídeos, ajudam imenso o canal e a motivar-me a fazer e trazer melhor e mais conteúdo. Que é que lembro, Dusty? Easy. Easy. Que é que oi, oi, oi, oi, oi. Então já é 3, é isso? 1. 2. 3. Touch. Touch. Adutch. OK. Aqui já é tentado teoricamente todos os bichos, né? Olá. Life's an optical course. A race you cannot win. Yeah, yeah, yeah. Calma. Ok, os livros estão todos. Espera para o golpe. Espero que tenha o seu rio booked. Keep your eyes on the Dusty. O littered his Ok, okay. mantém aí, mantém aí. Ah, tens hipóteses, hipóteses. As hipóteses de uma sessão esperta e rápida e ágil no meio do que tu, pá. Óbvio ah, que tens quatro braços. Outra vez, pá. Oh, que estúpido, pá. Estúpido. Não, não percebi o que é que és. Vai ah, okay. é mal. Não se estresse. Uh. Vixe. Chales. Ei, okay. another one of these. Step in, Dusty. Easy. Está-me tão é fácil até a chata. Ah! What? Mas tem para voltar para trás? Não, não percebi. Espera. Ali em cima, um sinal. Sinal proibido. Era Alguma coisa aquela manivela. Só para. Espera aí, levantamos isto. Está quieto. O que estás a fazer. O que estás a fazer. Isso, acende aí. Vamos aqui. Acendemos a outra. Hum. Ok. Ok. Agora levantamos as duas, é isso? Será? Uou, uou. Isso veio Ok, vamos lá acima fazer não sei o quê. É já o caminho. Vamos ver. Hmm. Bent, signposts and debris everywhere. Are those really the freshest thoughts? É, é. Tem que ser é o. I'm dreading what they could mean. Eu o acidente. Hmm. Mas como é que eu vou agora para ali? Hmm. se eu mudar assim será que mudou alguma coisa? não ok então assim não mudou nada preciso preencher ali o outro tanto caminho. Mega é vir agora? sim. Obrigado. That ah, right. Sorry. You'll have to do the remembering. Yeah, yeah, yeah. Oh. É oh. É agora? Pois é, okay. será que estávamos a fazer uma passagem Obras... Trigo de obras... Uma passagem que foi mal e depois tivemos a de apanhar de apanhar obras, por isso é que eles se despistaram. Hum. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma, calma, não tem neves. Não tem neves. Isso foi close. Sim, tudo esse desespero está começando a me nerves. Ok, encontro. Ui, o que é isto? Uh. Okay, quero vocês duas. Boa. Estou aqui com calma que é para. Tu chegas aqui não? Não, porra, não. Oh, carrascos! Venha, venha, venha os coisinhos! Chega aqui, chega aqui, que isso! Toma! Toma! Toma, sim, todas e filhinhas, isso é que é! Toma! Aha. Achievement! Lovecrafting de Shining Gangens! Quase parecia Sheringan! Biakkon! O ah. Espera... É... Entendido. Oi! Hum... Esse tem que ir ali pelo outro lado. Ok, não isso muito bem. Ponta bem! Ah, oi, peraí, temos aqui qualquer coisa. Fiz um manivela, ir lá acima. Ok, então. Espera, vou pesquisar do verde para ali. Ah, não, é manicola. Nice. Roda. Mais uma vez. Isso. Ok, vamos aqui a nossa amiga. Definitivamente. Vou ter aqui a pescar o, o coisinho. Vamos aqui. Vamos buscar esta merda. Pega não, isso. É que tá bem, tá bem. Já sei. Pois, desculpa. Ok. Vamos embora. Põe aí. Isso. Os livros também foram não? Como que vou fazer isto? Mas não consigo virar porque tem ali a do... Os livros. Será que posso. No E way. mais way. <laughs> coisas ali para baixo? Não. uma vez entendita -te. espera, então, temos que ir pescar aquela merda boa pera ai temos que ir pescar isto de quê? Nada, então, temos que? Ir por nada temos que ir pescar por nada temos que ir pescar para nada ok ah, vamos precisar, pois vamos, que estúpido, cadê esse carro? Não, não sei. Trabalho, um esposo. É... Ok, já percebi, tem que ir buscar tem Vamos aqui buscar aquilo. Se não tivesse mexido naquilo, já não era preciso ir buscar. Estúpido. Não é para bater, é para agarrar. Ah, que nem. Bom. Ora, ora, ora, ora, Boa. Não, não, o cartão não. Se temos que dar o cartão ao gajo para matar. Eu fica. Fiquei... E morre. É assim. Essa fé está fazendo o melhor para nos Ei, okay. calma, calma. <risos> Ui, ah. ai, o que, é que eu não fiz de outra forma? Era mais fácil. Ui, estúpido, estúpido. Iuh. Aqui. Agora para o o cérebro um bocadinho Deixe de pensar Ok Alma Alma Alma Haha Tem ali uma coisinha Tem que ir lá vai vai vai, vai, vai, vai, vai Boa O que é isto? Hum ok tem que dar sim depois é dar logo sim e logo sim logo sim logo sim Toma sim. Sim. Sim. sim oh que tem que buscar o outro ah não oh, oh vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Ufa, merda, merda, mas ainda deu. Agora vamos! Aqui está Não? Ok, falta ali uma coisa roxa talvez. Tem que encontrar! Oh, essas contrapções de memória Nice! O uh, que é que eu faço isto? O que é que é a manivel? O inventário não tenho. Ok. É ali, ali. Acho que já, já fui a mais mas já É merda. Esta é mais fácil. Ah, cá merda, sabia que era um antes, porque é que eu não fui? Ok. Epa. Penúltimo. Ok. Jesus, pô, ok, dez, três, três, três, até o fim, três, ok, um, dois, três, um, dois, um, dois, até o fim, um, dois, é difícil, faz nada, manivosa, fazem nada. I'm really getting sick of chasing that guy around. Don't oh, you guys. know? In this place, you don't chase the fear. The fear chases you. I don't ever afraid of oh, you. Don't be scared. Será é que te dar uma paulada? O que é que me disse? Ai, ah, é tem short! Se não davas uma paulada, que eu te dizia? Great! Vamos encontrar um lugar para charge this thing. É lá em cima, no, no visto, isso, não vi isto, ó Piper! Yeah, yeah, yeah. Ui! Ui, ganhei-me. Tive uma vaca no garagem. mesmo uma calha agora. Tens hipótese. Tens hipótese. Tens so estúpido. O <risos> estúdio é pointless um amigo. É, é. Tudo é. Ha, ha, ha, ha. Quando chegar? Agora dois, dois, dois, dois cima, dois, três, 2. Dois, dois, dois. Ok, dois cima, dois, três, dois dois. Dois, dois, dois. Nicely done! Posso pôr aqui não? Agora será que carrega? Ah, para carregar deve ser ali. tá bem, nega. It's the Tá bem, tá bem, tá bem, bem, já sei. Este desculpa. Ok, três, baixo, três, baixo, 2 três para cima, baixo, três. Mas eu não. Eu quero ir para cima, não dá para ir para cima. Ah, dá para ir para baixo ainda, não para ir para baixo. Ora, 2, baixo, até o penúltimo, baixo, volta para trás. Ok. Até o penúltimo, baixo e volta para trás. Muito bem. Ok, depois tem que ir para ali, acho Vamos ver o que é que há aqui. Através tu! Uh, uh. Não quer saber das, das, das aranhinhas zerinhas? Vamos não fazer mal, são amigas. São amigas oh, oh. amiguinhas, amigas. Pop ah, para vocês. Ha ha. Uh, ops, ops, Ah, posso rodar não? Uh, não, não quer por aí para aí, é isso, quero ir para aí, não sei porque, mas tenho confiança que sim. Ora, ando baixo 2, baixo 1, um, 2, cima, penúltimo, ok. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Cima, penúltimo, já está lindo, ok. Preciso de pôr aqui tu, ali a manivela para carregar. Agora é que temos eletricidade. Isso eu. É oh! É it's <risos> Ok, vamos embora. O uh, tu andas? Não faz nada. Isso, és tu aí. Ok, três. Direita. 2 Dois. dois Baixo, ok. fácil Direita, um, dois, um, dois, baixo, tumba, tumba e sempre a andar. Que chacra canta. Ok, vamos pôr aqui isto para fazer para esta merda. Vamos lá atrás do cabrão. Eu sei, pá, mas tem que ser. Já. Mas ainda não deu. O é está para a Agora vamos para a parte final. Digo eu. Já só mais uma. Só yeah. uma Vamos apanhar este cabrão. Eu Acho que o gajo está em coma, né? O que é que acha? Eu acho que deve estar o pai ou o miúdo. Será que é o Miud? Mas alguém aqui está em coma ou está inconsciente ou está com algum problema? Está com algum problema. Estás a agora uh, e vem Chegamos ao pico okay. Eu acho que o objetivo será Putar todos estes pesadelos Para que ele tenha Ou pode estar ali à beira da morte e tudo bem que isto está a demorar algum tempo, mas na vida real são. Segundos. Vamos ver. Vamos ver o que é que desaparece primeiro. So Vamos ver, vamos ver Vamos fazer isso Vamos fazer isso Hum que trazer aquilo para aqui, mas como? Ok Ok, okay. Sim Ai. pronto muito bem vamos lá por isto outra vez aqui. vamos embora Toma. merda Ai! embora Ai. Oh, essa merda. Ah não vais mais aqui? Ok. Deixa-me passar. É isto para baixar o livro? Ah, então se calhar ainda vou ainda vou precisar de ti. Peço desculpa, mas ainda preciso de ti. Ah. Okay. ali para o livrinho. aqui acima. Agora fazer de subir. Vou roubar aqui as. As paredes. Hum. Boa. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Preciso com força? Não. Ah. O que, é que será? Espera aí, já tenho que ir com força. Espera aí, agora com licença. Ah, pois é, bebê! Ainda vais? Oh não? Ok. Sai da frente, então. Com oh, licença! Eu preciso de matar um pesadelo! Ok. Vamos também uma o caso apanhar o gajo. The celebrations are just getting started! Já te apanho, cabrão! era estúpido, pá. Já sei como é que é e não estava conhecido. Si. Ok, vai. Vai. vai. Vira, calma. Então. Não virou. Coma! Ficou, oh, cobrão! Será que ainda preciso disto? Vou precisar, pois vou. Vou precisar, e agora acho que já fiz a na era, né? Não, posso ser que não. Oi, Oi enganei. Mas já não dá. Afinal lá, Uhul. Não vira para ali. Isso, isso, isso. Uhul. Pois, pois é. Como é que vou fazer esta meta? Vou levar aquela... Ah, eu vou precisar daquela ali, daquele lado. Ok. Ah, merda! Vamos lá para aquela arma! Omba! Vamos ir para ali! Não precisa existir agora! Ok, então eu vou aqui! Uf. Ah, que é que ainda me acertou! Que merda! Dá oh. tá cá, dá tá cá, bobi. O tá pai. Oxi, da mãe. Pois é, foge, que a gente já apanha. É uma yeah. surpresa. Ah, bom cara. Você estava cansado por isso. Eu espero que ainda Não sei, vamos tentar, não é? Não vamos desistir agora. Perigo, curva perigosa. Poder dar dicas do, do incêndio. Do incêndio. Do, do acidente que o, que o gajo teve. Que a família teve. Ok, vamos lá. Continuar. There he is. Está filho da mãe. The summer turns to enter. The days turn into years. Your youthful face will weather. will turn into tears okay. and you will lose everything. É, já estás a fugir, né? Não sabes o que te espera. Pois é. Calma, pá, calma. A gente já lá vai. A gente já opanha lá de ficar num beco sem saída. Esta merda não é uma dessa infinita, com a certeza. Claro! Ei, bora, bora, rápido! Ah, não Acho que não é preciso agora. Ui, olha aqui passar. Vou pôr o verde primeiro. Ora, passa! Para o verde aqui. Ok, vou mudar agora ali para o amarelo. Ora, mora, mora. Uou, uou, uou, o que é isso? Que zipotes, pá, são é um gênio a jogar isto, pá. Ui, orgulho. Ok. Vai outra vez, né, cabrão? é, pois é. Vamos lá, vamos lá pegar o gajo Oi, oh, o nome? Estúpido, pá! Assim daquela... Ninguém mais demais, estava distraído Ganhamos. Ah! pois outra vez, cabrão. Não. Talvez ele esteja se o Não a gente destrói-os todos. é nada. Pô. Não desistes. Não é aí. Todo mal-humorado e paraças E ó, agora estamos aqui de seus a apanhar os gás, Espeça deles Olha outra estrada <risos> Ui. Não sei exatamente o que é que tem é de fazer aqui This is it, Piper. Might as well. <gasps> okay! I've had enough of this sad <laughs> tune! We get it! Everything dissolves in time But things still count while we're alive Let's face our fears, live till we die So we can go out with a smile Piper. we're alive. the walls, they disappeared. <laughs> I didn't know you could sing, Piper. Well, <laughs> you were losing it, buddy. I had to do something. You're such a wild piper. All right. I'll try to keep my head on from now on. I wouldn't want this to turn into a musical. <laughs> Fala, lá, the nightmare is starting to crack final. Vamos na parte do carro do acidente. Vai, vamos ver, vamos ver. Ui. Não vale isso. Estou agora. agora só se desce, Ui. Ah, como é que eu acerto? Hum, eu preciso saber como é que eles vão acertar. Passar a alguma coisa que eu não saiba. Só andar aqui vindo na ganada, né? Oh, é. Ok, ok. Obrigas a pólvora. I'm going to folio tris. <fixos> não vi, não vi. Não vá opa. Mas, ok, já sabemos como é que vemos o do barco dele. lá. você está Eu vou te dar um jeito! Não! Não! Não! Não! Não! Ah, ok. Só dá para dar uma vez daquela forma. Merda. Fui. Eu ainda fui parar naquela porcaria do, do veneno. O que é eu... <tos> aquilo? Olha aqui, ó, aqui, vem cá, tem comigo. Vem meu amor. Mais um, vamos mais... ver. Ah, quase morria. Quase, velho. Força. Até está ganho. Eu tivesse muito azar agora, Paul. Cai, pai, para. Vamos acabar cabo do gás agora. Vamos lá. Ok. Aqui. Oh. Toma, toma. Toma, Ui, vem de lá, vem de lá, Bora, bora, bora. Me está a dela. Ei, é o meu livro. Meu livro. Meu livro. Tu tu todo. Oh, put an end to me if oh. you oh. must. But your precious book will also fall into And your quest will have been in vain. Eventually, sempre always win. You don't win. All that book holds is faded pictures from the past. I'm the mind's courage. I don't need it anymore. Bis eh. Espandire spada. Ah, nightmare. That, Dr. Dread? Muito bem. que eu Estresse, est boa. Worry, I'm more worried about the Overcoming mind. Fear. What do you mean? The nightmares are gone. But all this was not caused by a usual scare. Yeah. It must have been a huge trauma. You think the mind will get over it? I don't know. Yeah, I'm sure. Mind doesn't sure. really seem tuned to big challenges anymore. I think we need to go remind it. What? You mean talk to the conscious mind? Yeah. Já matamos. Tudo que estava no caminho, né? que estava aqui a atrapalhar. Vamos ouvir o bebê. Ah, estamos a começar a acordar. Será isso? Então, somos, se calhar, somos o pai. Estávamos mesmo em coma, ou algo assim parecido. Vamos a começar a ouvir vozes. Alguém certamente está ao pé de nós. Deixamos a ver as vozes. Isso, isso, vai para ali que ali, que ali está mais claro. Isto é o um acidente, não é? Isso é uma travagem. lá vamos aí bem subir aqui até a consciência e você é longe para caracas essas palmas o sirene o sirene passos será Estre certamente o acidente né deve ser What are you gonna do? Sometimes, to get back on track, all you need is a wake-up call. Think it will work? I think it will. <coughs> hey you! mine It is time to wake up and face your fears. Everyone feels doubt when confronted with the unknown. É so fácil to get overwhelmed por distress e adversidade. Mas hiding away não <coughs> okay, nada. <coughs> Mom! Come in here! I think Dad just moved! Yeah, not at town. What? Are you sure, honey? He just moved his head! I swear! Oh, my head... <laughs> oh, thank God! He's waking, up. He's waking up! I'm coming back to the surface yeah. Through the alley oh, of yes. my mind um jogo de Bedtime Digital Games. Ok. Ok, muito porreiro, pessoal. Uh, pronto, mais ou menos aqui a parte da história. ao início já tinha alguma. A agora um bocadinho. Ao início já tinha alguma ideia do que é que podia ter acontecido, né? Porque que estaríamos dentro de uma mente de alguém. Poderia ser alguém que estava realmente muito doente. Uh, depois, aqui mais para o final, começou-se a perceber que se calhar ele não estava morto e, e viu-se que né, estava simplesmente inconsciente ou neste caso, teria estar em um estado de coma uh, quer dizer, não sei num estado de coma né, mas se não acordava algum tempo, se calhar até era e, e nós tivemos que percorrer este jogo todo aqui a tentar eliminar os medos de voltar à vida que é o importante e gostei muito, gostei muito do, do jogo muito parabéns aqui aos, aos produtores Aqui, se esse aqui aparece mais alguma coisa Não é tones, Quider Tomes Fear the Lost Toda por Cláudio Svinticard Estarização da música E o elenco Ai, deve ter sido ainda os quantos gás, né? Apesar do jogo não ser um topo de gama, né? Digamos assim Ainda está bastante desimulso Maquinista, minha filha Tamar Ryan ah, então é fixe, a gente tivemos tal uh, acidente ao início, não é? Espeitava que tivesse acontecido alguma coisa à menina, mas vá lá no, não aconteceu nada, o pai é que estava a cabeça uh, mais forte, uma pancada mais forte, e então acabou por ficar mais tempo apagado, digamos assim, né? Felizmente conseguimos chegar ao final e desbloquear a mente, fazer com que ele uh, acordasse e voltasse para o pé <risos> da Obrigado a tentadores de várias conversas nós, todos amigos e familiares. Obrigado a nós por um grande show. The Danish Games King Danish Film Institute I know, I will see you again. A ficha é mas... O jogo é Badtime Digital Games Não sei se eles têm mais jogos do tipo Mas aconselho a, a visitarem o site Tem aí badtime.io E ver se eles têm Porque se forem parecidos com este Ou se tiverem o mesmo tipo de história são muito fixos, muito vídeos mesmo. Eu gosto deste tipo de, de jogos. Pronto, pessoal, vamos ficar por aqui por este jogo. Conseguimos acabar finalmente ao fim de 5, acho que foi 5 episódios, 5 vídeos, meia hora, 40 minutos. Mais coisa, menos coisa. E um, passa-se bem, passa-se bem. Gostei muito de, de jogar o jogo. Este já acabou e vamos partir para outro. Por hoje ficamos por aqui e, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!